Oi, eu sou o e bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre todo o enigma do tadinho. Quando e o porquê começou e quando e o porquê acabou. Mas então é isso, pegue uma pipoquinha, sente-se na cadeira e vamos lá. Aqui vem uma teoria minha. Tudo começa no vídeo Você Viveu Essa Época? Eu sei que você pensou naquele vídeo de Código morse com a tela preta, mas não é. Nesse vídeo, o Tadinho fala sobre os jogos de terror e etc. Mas o que importa mesmo é o final do vídeo, onde o Tadinho é amaldiçoado por outro Tadinho no Discord. Então o trânsito tá funcionando. Agora eu vou recitar as palavras que vão resolver todos os seus problemas. Se você não tiver entendendo nada, é porque tá funcionando. Entendido? Tá bom. Inferno, um caligno e Caralho! Não, Não flora, igreja, um reti floreb <risos> <risos> quase lídeo isso. meio É meio sorrecio. Que puni... Peraí. Você tá me amaldiçoando? Depois disso, aparenta ser uma mão do Todinho, como se ele quisesse sair da maldição. Depois aparece o Todinho em espaço branco. E depois aparece o outro Todinho gritando enquanto o código monstro tá. Guarda esse código Morse, que ele vai ser muito importante pra frente. Então, o que a gente entendeu foi: O Todinho normal foi amaldiçoado pelo Todinho impostor, e agora os vídeos em diante são do Todinho impostor. A descrição do vídeo prova tudo isso porque o Todinho não falaria: Oi, Corrinhas, mais um vídeo legal para vocês, meus amores, na descrição. Sabendo disso, o Tad normal, né? Tenta pedir ajuda para sair daquele lugar branco. Branco igual minha p... No dia 15 de maio de 2022, às 11h55 da noite, o Tadinha postou um vídeo sem título, sem thumb, sem descrição, sem nada. Além de um código Morse em áudio e dois códigos Morse... Não, pera, porra, eu escrevi o roteiro errado! Além de um código Morse... Além de um código Morse, em... Além de um código Morse em áudio e dois QR codes que tinha no vídeo. Depois de semanas, resolveram o código Morse e dava nessa frase... Tentativa de contato 051. Eu só posso transmitir essa mensagem por um breve período de tempo. Você precisa encontrar, então mande a mensagem. Não posso entrar em detalhes aqui. Ele é o impostor, impostor, impostor. Eu vou voltar. 21 de maio, 7 do. O primeiro QR Code, que era o maior, estava em uma foto no que parece ser um restaurante? Não sei. Agora, o segundo QR Code, que era o menor, dava C8G3 mais VF. Pra você que não sabe, que não usa muito computador ou celular, isso se chama Plus Code. Que é uma forma de facilitar as coordenadas. E não ter aquele monte de número. Só que tinha um problema. Na verdade, um problemão. A pessoa teria que morar em São Paulo pra ter a coordenada correta. São Paulo é o estado que o Todim mora em si. E se a pessoa morar no Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e outra cidade, vai detectar uma coordenada aleatória da sua cidade ou estado. Mas enfim, colocando esse código no Google Maps, dá em um Starbucks, que na verdade é o mesmo da foto do QR Code maior. Então, concluindo, a gente tinha que encontrar o todinho às 11h55 da noite, dia 21 de maio, no Starbucks. Só que tinha um problemão ninguém foi lá Toddyn sabendo que ninguém foi lá, 29 de maio às 11h55 da noite, o todinho postou mais um vídeo de código Morse que dava O urso polar tem a resposta. E depois um monte de caractere aleatório que dava V, E, C, G, S, F, I, N, H, I, T, I, E... Tá, mas... O que caralhos é o urso polar? Pesquisando criptografia do urso polar dando a criptografia antipolar, que funciona assim Z é igual a P E é igual a O N é igual a L I é igual a A e T é igual a R. Colocando aquele monte de caractere para não no exército polar, dá tá nessa frase. Vocês falharam em encontrar minha mensagem. Falharam, falharam, falharam. Não tiveram coragem. Vocês deviam ter ido. Em breve, irei tentar contá-lo mais uma vez. O tempo está ficando curto. Não tenho mais tempo. Vocês precisam... Depois disso, o Tati postou uma foto no Instagram tomando café no Starbucks. No dia 2 de abril, mais ou menos, às 11h55 da noite, o Tajinho postou mais um vídeo. Só que até hoje ninguém resolveu esse enigma. Sabendo disso, eu vou dormir e talvez semana que vem eu traga a parte 2. Tchau!